O que está em jogo aqui não é questão olímpica não É a especulação imobiliária Carvalho, Rocha, Andrade, Gutierrez e Uzeves Vai construir 75% da área do autódromo É isso aí que está em jogo É isso que, que, a, que a prefeitura defende Ela não está tirando a vila autódromo Por causa dos jogos não Ela está tirando a vila autódromo Por causa da especulação imobiliária Por conta de que 75% do autódromo Está destinado a especulação imobiliária Que é as três empresas é, aquele porco, né, que disse que a gente era um porco aqui, quando deu aquela entrevista, que é o, que é o dono da Carvalho, Rocha. E onde é que você vai ficar agora, tá Ah, qual... não sei, tem que ver. Aviscar, eu, eu não tenho, eu, eu, eu também não tenho por que mentir. Quando eu fui indenizado, eles me deram alguns Na verdade, eles não queriam me dar nada. Eles iam me tirar dali com o que eles quisessem pagar. Eles só mudaram todo o rumo da história. Como houve a, a desapropriação lá, quando a pinha ficou machucada, que eu também levei, fiz corpo devido, levei uma cacetada na mão que ia quebrar a minha cara todos não bota não. Né? Foi ali que eles me chamaram para conversar, chamaram todos que estavam aí no trajeto do autônomo. E aí, porque se eles me dão o que eles querem por conta do decreto da justiça, eles não me davam nem o um apartamento, o um apartamento que eu peguei para minhas garotas. Né? E aí, eu por entender que eu ainda tinha direito de continuar por conta da luta que eu fiz e de continuar fazendo essa luta, eu fiz a minha casa aqui né? Dentro da associação. Mas eu não estou nem brigando por essa casa, mas por, pelo recente. É a falta de respeito. E pelo também, respeito. Né? pelo respeito. Entendeu? E até porque ela disse que ele estava ciente. E que ela tinha tem, ela tem que provar isso. Ela, ela falou isso, minha amiga. Ela vai falar com quem? E amanhã vai falar que é. vocês também participaram. Facilitou. Eu não estava é. aí para me referir. É. Volta aí. É. Só mais uma coisa, é. é. A gente veio aqui várias vezes já, né, no último ano, um ano e meio, já falou com a Penha, falou com você, falou com a Jane. O que, que você acha que mudou de, tipo, seis, oito meses atrás, quando ah, a gente vinha aqui, a situação para agora, o que você esperava tudo, que ia acontecer? Mudou, mudou tudo isso, tudo que aconteceu aqui, eu já imaginava que ia acontecer, porque a gente tem uma, uma justiça corrupta e covarde nesse país, essa é a grande verdade, né. Esses caras estão tudo colhados, Nós não temos justiça para pobre nesse país. Para negro, para gay, é, é, não tem nada, cara. Esses caras, cara, e, o negócio deles é, é, é privilegiar o capitalismo. Essa é a é, questão e a situação do judiciário. Eles não trabalham fazendo justiça. É, eles trabalham em cima disso, de favorecimento. Algum desses juízes que fazem isso, que manda se emitir numa aposta, sem conhecer a história de Vilotório, com certeza mais na frente vai estar cobrando esses favores. E quando o prefeito ficou falando que essa parte aqui, esse miolo aqui da comunidade, só ia sair quem quisesse. Mentira, mentira, isso tudo é mentira. Oh, rapaz, eu, eu já fui desapropriado duas vezes, ao longo da. Três, três vezes. A quarta agora, no longo da minha vida. Estou com 61 anos, a primeira remoção minha foi na zona sul do Rio, lembro Lebron, a segunda foi na cidade de Deus, né? já fui a terceira vez, agora a quarta vez, né? então, cara, isso tudo que ele fala é para ganhar tempo, na verdade, ele não quer porque ele já vendeu isso aqui para Carvalho, Rocha, André Lucia e o Debreche, então ele não quer nem a PEN, nem a Mia, nem o Souzer, nem ele, e eles sabem disso, porque eu, eu, eu, eu, eu não estou falando isso para vocês, eu já cansei de dizer isso para eles, certo? Porque, pela experiência que eu tenho, eles não querem ninguém aqui. E não vai ficar ninguém aqui, porque eles não vão deixar. Eles vão fazer a mesma covardia que fizeram hoje aqui. E a associação, qual é a sua esperança aí que você acha perto disso? Ela vai continuar até que apareça um juiz maluco como esse aqui e, e, e faça a mesma coisa que fez com a minha casa. Né? São quantas casas agora você acha por cima que ainda estão de perto? Olha, cara deve ter umas 20 casas, não tem, tem nem massa, isso. Massa, 20 massa. Casa. Tem mais família, mais casas mesmo, porque família, ao ter uma casa, tem três famílias mesmo. Mas casas mesmo deve ter no máximo umas assim. Sobraram 15 a 20 casas. Talvez a gente pôr aí. Agora, até ah. esperar vai que eu conheço agora. É, Jornal. Ah, só para repetir, meu amor. Quando você falou que ficou só com a roupa do corpo, né? Só para ela. Acabou, não conseguiu gravar. O que que sobrou então, Otávio? O que, que te deixaram? Cara, por enquanto só me deixaram a roupa do corpo. E, e me deixaram em pé porque eu não estava aqui. Porque foi bom não estar tá aqui. Porque se eu estou aqui, cara, ou eles iam me matar, fim de porrada, né? Porque eu não ia ficar legal. Eu não ia aceitar numa boa já de roubar a minha casa. Aí na frente eu não ia deixar eles de derrubar a minha casa de novo. Certo. Então não ia, não ia prestar viu? Eu acho que provavelmente até foi Deus Que me tirou daqui é. E o que, que você acha agora Para pro, os próximos meses aí, Para esses seis meses de palco? que faltam O que você acha que vai ser daquela autódromo O que você acha que vai ser das pessoas Que continuaram firmes Olha, até rapaz, agora Eu não sei o que vai ser Porque não dá para acreditar num país como esse É onde a gente, as pessoas né, Dizem que isso é um país maravilhoso né, É um país eu quero, eu quero entender que é maravilhoso para quem. Eu quero entender isso. Porque é para nós brasileiros, para nós mais pobres, isso não é maravilhoso. Porque os caras que estão lá em cima, né? os poderosos, né? que dominam o capital, eles é que mandam. Né, e esses caras que estão aqui, com o poder da caneta, né? cumprem o que esses caras mandam. Só é isso que eu tenho que dizer. E o, que, que, você, o que, que tem acontecido aqui que a gente conversou com o pessoal da Defensoria? Falaram dessa questão de que proíbe o pessoal de entrar e sair. Tem uma moradora que parece que até eu posso sair, mas o caminhão não pode entrar. Todas essas violações que eles estão fazendo, você podia explicar um pouco pra gente? Que faz tempo que eu não venho aqui. O que, que eles têm feito aí de, de coagir, de tudo que é você foi, ilegal? Você vê, essas famílias elas, elas se encontram também com o decreto, mas ainda são moradoras. Eles é, isolaram ela e deram um para elas saírem por lá. Mas não pode ir, família na casa, só quem pode entrar e sair é, é, é o sonjão da casa, né? Você vê, né? E, e aí? Conseguiu se, se derrubar? essa, essa, essa liminar Alguma coisa que a prefeitura entrou para vedar a passagem dessas pessoas? Não, não conseguiu. E, e o mais, ó, o que mais me deixa triste nesse país, né? É que você vê... É, é, e, e aí eu, eu posso falar, cara, e eu falo de, de coração, a gente tem aqui uma mídia também corrupta, é né? uma mídia, é, tanto a Record como a, e aí me perdoa, mas a Globo também, a Globo mete o cacete na gente, mete o cacete tudo quanto é pobre, né, a Record só botou a cara porque o Crivella vem prefeito, porque senão não botava a cara para defender Nesses últimos tempos. Então, a gente, é por isso que quando eu digo que a sociedade não toma conhecimento né, dessa podridão toda, é por causa disso. Porque essa mídia que estava tá, aí para defender social, para fazer as coisas, ela se assim, eu não estou dizendo nem o profissional. O profissional está para cumprir uma ordem. Se manda ele fazer. Mas quando ele vem aqui e faz, e chega lá na mão do editor, né, o dono da empresa, da emissora, né, que são os seus marinhos, que são o. o, o, o Bispo Macedo, eles mandam cortar porque vai incomodar e não vai entrar o capital para gerar mais, mais Big Brother nesse país, né, que é uma cerveja que eles colocam, né, podia gastar o dinheiro com seriado, com coisas boas, né, bota aquela fofocada lá, um montão de lá tá fazendo fofoca dentro de uma casa e, e, e o dinheiro podia estar investindo em alguma coisa que prestasse. A única coisa que eles sabem fazer é reportagem de é novela, Mas, eu, né, Aproveitar que a gente está. Só pra aproveitar que estou falando contigo, você é... podia só explicar para gente um pouco? Ele disse que eu bati um papo com a cara da defensoria no telefone. Ele falou que estão fazendo uma série de coisas aí. Que a guarda municipal está fazendo coisas que não podia fazer, que está restringindo, que às vezes tira posse de luz. Não, só explica para gente um tô pouco. Estão fazendo. Isso. A defensoria entra com as liminares, entra com as ações e os juízes não respeitam, então, não atendem. Não atende porque está todo mundo no mesmo balaio. Está todo mundo no mesmo balaio. Não, não, tem okay, mas é na, no dia a dia, na isso prática? Isso é a pressão, rapaz. O ah, que eles fazem na prática? Quando assim, se derruba uma é, cara, o... isso é uma forma de pressionar. Isso aqui já foi uma pressão para o restante que está ficando. Entendeu? O dia a dia é esse. A guarda municipal você está vendo ali. Né? Isso está direto. Entendeu? Isso tudo é uma forma de pressão. Mas estão tirando luz. Já não tem mais ônibus Sim, sim, tira. Água. Iluminação pública é o próprio morador que colocou aí. Né? Porque eles, eles vão tirando as casas e vão, vão cortando pote, sim vão Tirando tudo. Entendeu? E é verdade isso que tem que ter um crachá também dos moradores? Não, não. Eles quem está morando aqui, ainda na Vila Autódromo, não. Só quem está tá aí tá para trás, as duas casas. esses estão com crachá, entendeu? Eles estão com crachá para entrar por lá. é verdade a passagem deles aqui. E o que espera, então, agora? Ah, eu num país, num país desse, cara, de tanto ladrão, de um governo corrupto, tanto o governo federal, o presidente da República, né, o governador, não dá para esperar nada. Né? Não dá para esperar, meu irmão, em, em, em, em tempo nenhum. Porque eu tô com 61 anos isso acontecendo na minha vida. Eu fui desapropriado com 14 anos pela primeira vez. Pô. Dá para esperar o que de um país desse? Né? Aonde quem podia te ajudar, que são as emissoras, né? se esconde? Né? Porque eles que podiam colocar para a sociedade, né? e da forma correta, a sociedade entender a covardia que é feita com a gente. Né? Mas quando eles colocam, eles dizem que você está numa área. Ele nunca diz que, que o governo deixou de construir casa popular, né? que o governo deixou há muitos anos de fazer isso, né? que esse governo entrou com a minha casa e minha vida, que isso não supre as necessidades das famílias que precisam de casa. Eles nunca não dizem isso, eles dizem sempre que você é invasor, você tá numa área de meio ambiente, você não deveria estar tá ali, né, por quê? Para te sacanear e deixar os caras, né, com a sociedade bem, para poder continuar fazendo as sacanagens. É isso que eles fazem. Entendeu? É muito complicado. Eles fazem isso comigo desde os meus 14 anos. Entendeu? E agora, na verdade, você então tem um apartamento que eles te deram. Não, eu não tenho aqui, tem as minhas filhas. Você deu porque elas, eu dei pra elas. E o prédio mesmo. da associação e a casa é? que estava atrás deram fura também. Né? E isso já não, não tava negociado, não tem nada negociado, né? O pagamento. Não, não tinha nada. Entendi, não não tem indenização negociada. Não tinha nada, nada, nada, nada, nada. Ah. Nada, nada. Eu vou na sua prefeitura, vou conversar lá com o Subprefeito. Por porque, porque que eles tomaram essa decisão aí de roubar a minha casa. Eu sei que é por conta dessa ordem desse juiz, desse calaçado desse juiz. Mas você não tinha o valor fechado aí? Você não, não tinha o um valor nada. Eles têm 490 mil reais, depo é, não, não depositado, mas anunciado no Diário Oficial, dali para frente, que era da associação onde a perita que o juiz mandou hum. fez o laudo e, e o cálculo que eles fizeram foi de 490 mil. Daquele trecho da lanzar minha ah. casa pra frente, é o prédio da associação. para que vocês entram das últimas casinhas aqui. Até para a frente. Isso estava no decreto já. Incluindo a associação. Incluindo a associação, incluindo tudo ali. Isso era o que estava é, no decreto. Agora para ti não tinha nem decreto, por isso que eu estava tranquilo, cara. Eu só sei que eles vão fazer isso com a minha casa, levar minhas por da porta tem coisa boa pra caramba, rapaz. Eu não um posso, mas eu não um pobre, eu gostava de conforto. Eu corri atrás para isso. E o que eles alegaram é que a casa que eles demoliram fazia parte, não fazia parte do... Teu Eu já terreno. tinha tudo isso antes de receber essa indenização que eles me pagaram pela minha casa. Eu sempre gostei de ter minhas coisas direitinho é. Eles alegaram que a casa que foi demolida não fazia parte né, do reino da associação. Quando, na verdade, mas é mas verdadeiro... se não tiver, mesmo que se não fizesse, <coughs> é, o processo sempre foi de negociação aqui, pô. Então mudaram então, os procedimentos, não de chegar e derrubar. O juiz mandar se emitir na porta, se não tem um valor para ali, então o que, que tinha que ser feito comigo? Negociar, né? Tentar negociar. Claro que a gente não ia aceitar essa negociação. Mas o correto seria chamar, ó. ó aquilo ali precisa de ser se é demolido, precisa se é de sair, né? Tipo, ó, vamos acertar, fechar alguma coisa. né? Se, se a gente ia aceitar ou um, não ia aceitar, era uma questão. Então no final, nós ficamos são três casas, né? tem que jogar lá. Quando ela chegou, quando você chegou aí, já estava... Ah não, quando chegou, não estava dentro. Eu ainda tinha as Eles coisas... estavam tirando, mas tirando o quintal, estava tirando o quintal. Aí deram o endereço para ela para onde estava levando. Você você foi uma alma? Na verdade, o que eles queriam era te remover a associação é, logo de cara, muito até antes de me remover. ainda era. Porque eles queriam. É, aí ele, o que eu fiz? Coloquei na mão da né? né? Soninho para a defesa da associação, que é a associação que, é a, que cuida da áreas comum de toda a comunidade dos moradores, então ela deveria ser a última, se tivesse que sair realmente todo mundo, ela deveria ser a última, não a primeira. Eles queriam tirar, levar a associação, entendeu? E aí foi onde se O que, que acontece, entendeu? Nos últimos tempos algumas pessoas estavam sendo desapropriadas, e aí começou uma discussão de se construir não construir, mas eu previa isso, eu previa que quando começasse a construir ali dentro, eles iam arrumar um jeito de tirar. E aí, quando começou a construir isso, conseguiram, com, com o juiz, essa ordem aí, A parte de trás não tinha decreto, nada tinha decreto. Foi uma ordem que o juiz deu, que tá aí nesse papel, cadê ele? Com ele aí, Tá na mão dele, uma ordem que o juiz deu para demolir, um sem entender nada, sem conhecer a história. Porque esse juiz eles vão dando a canetada, né? É, de acordo com o entendimento que eles fazem naquele momento. É aquela que o município a coloca para é. eles.